E aí gente, eu tô muito bem-vindos, é o Vigodão na área cara, seguinte mano, estamos hoje para mais um vídeo de Free Fire E eu queria primeiramente agradecer vocês pelo feedback que vocês estão dando Vocês estão curtindo demais os vídeos de Free Fire Então é isso o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado É nóis, brincadeira, o vídeo só está começando <risos> Espero que você... Eu trolei demais agora, né mano? O vídeo de hoje, mano, a gameplay tá insana demais Eu nem vou dar muitos spoilers, porque é sério Você tem que assistir, e se você gostar, mano Você já senta o dedo no like, se inscreva no canal né? Eu sei que tem muita gente assistindo os vídeos aí Que não estão inscritas no canal Se inscreva aí, mano, que nós estamos quase chegando A 200 mil Inscritos, mano, tô muito feliz que tá próximo Demais, eu acredito que a gente vai conseguir, ainda mais Agora com Free Fire, conteúdo novo, é nóis Agora sim, bora pra gameplay Aí que vamos, galera, mano, tá passando aqui perto de mil E eu acho que eu vou cair aqui em mil mesmo, porque porque eu quero umas os doidas Na última gameplay eu também caí mil, mano E não matei ninguém Tomara que dessa vez tenha gente por ali Pelo menos eu espero que sim Vai lá, meuzinho, vai lá, meuzinho Ah, beleza Vamos ver, mano Você vai cair gente por aqui por mil mesmo Senão vai ser bem palha Beleza, vamos que vamos Ó, estamos descendo aqui nos galpões Eu acho que eu vou cair nesse galpão aqui de cima mesmo, mano Porque, sei lá, sou acostumado a cair ali E eu acho que vai dar vai dar liga E pelo visto Não tá caindo ninguém aqui Ninguém? Jesus Jesus Mil nunca esteve tão deserta, meu Deus Beleza, vamos pegar aqui, ó e, Opa, beleza Ô, oh, mochilinha nível 3 aqui Beleza, mano Ô, oh, mochilinha nível 3 logo de começo Bom de cair, nossa, outra mochilinha nível 3 aqui, ó Se eu pudesse, eu pegava duas Mas beleza, né, se não caiu ninguém em mil, a gente se vira Com o que a gente tem Que arma que eu tô, mano? Qual arma é essa aqui, ó, M14 Eita Eita Penego ali O que você tá fazendo? Cara tentando correr pela parede. Achou que era o quê? Era um super, super parede, man Não existe, tá? Coitadinho, Fiquei com dó do cara. Fiquei com dó do cara. Que o cara né, tinha recém chegado no jogo, tal. Caiu aqui mil, certo? Pessoal, ah, ninguém vai cair em mil. Vou cair lá. E aí morreu. Coitadinho, vamos que vamos, mano Só faltavam uns capacetinhos top, aqui umas coisinhas top Mas vamos atrás, né Se a gente não for atrás, a gente não vai pegar Famas, opa, arma nova do jogo Bora pegar famas aqui, galera Quero testar essa nova arma, não testei ainda Eu sei que eu deixei Nossa, é a SKS, mano, que vontade de pegar SKS Tá, eu vou deixar... Não, vou pegar SKS, calma aí Vou pegar no lugar da 12. É que, assim, eu nunca destei a fama, mas entende? Então, não sei se ela é muito boa, como que é, porque eu nunca joguei. Então, eu vou pegar uma arma que eu, que eu me garanto um pouco mais, pelo menos a, a distância. A SKS é muito boa, muito boa mesmo. Então, bora pegar os kits aqui, ó. E, mano, essa mochilinha salvou demais. Salvou demais. Agora, o que falta pra gente é uma coisa chamada capacete. Capacete e colete. Porque o nosso capacete é nível 1 ainda. E colete a gente nem tem. Ô, miséria. Ô, miséria. Silenciador, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ah, mano, não hoje eu encontrar player pra gente usar a nova arma, mano. Eita. Nossa, mano, coletinho nível 3, moleque. Que delícia. Que delícia. Acaba nível 3, mano. Meu Deus. Mas vai sair daqui muito turbinado. Muito turbinado mesmo. E agora nós vamos colocar o nosso coletinho aqui pro nível 4. <risos> Não sei, o pessoal disse que melhora um pouco mais Do nível máximo Não sei como que isso funciona, mas Enfim, as pessoas comentaram sobre isso né, bora, bora pegar esse linha aqui, ó E ir pra Riverside, mano Ir pra Riverside, porque eu tô pra encontrar gente Desce, desce, desce, vai Vamos que vamos, que Riverside tem que ter Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, o cara, olha lá Se eu tivesse uma 4x, cadê o cara, mano? Eu acho muito engraçado quando o jogo simplesmente resolve Desaparecer as pessoas do mapa Tá bom, né? Um kill só? Ô, oh, pobreza. O cara... Pelo menos a gente sabe que o cara tá lá, ó. Tá naquela casa. Ele tá meio que desaparecendo e voltando, mas ele tá lá. Eita. Olha, olha, ali, olha. Tô com a fama, queridão. Tô com a famas. Uh! uh! <risos> Moleque! Quem tá atirando aqui na frente? Ali, ó. Estranho, mano. Ela tira. Três seguidas Estranho, muito estranho Vou pegar essa aqui, a pistolinha Matei de pistolinha, moleque De pistolinha Cara, como a gente tá fusaço Nem adianta lutar muito, vamos pra cima dos caras Porque tá, tá fusaço, tá ligado? Fusaço, fusaço, mano Estranho, mano, não tem ninguém aqui pra trás Olha lá, olha lá Ali, ó, dois caras ali, ó. Tô vendo dois caras. Um cara aqui atrás. Eita, travou aqui. Mano, eu precisava muito de uma 4x, mano. Se o cara tiver uma 4x. Eita, eita! Eita! Vai ter que fazer uma tirada ó. Matei o cara safadinho, mano Tava me atirando de, de costa De cara é muito safado Olha o cara parado ali, ó, mano Ah, eu com uma 4x agora Corre, safado Corre, safado Quis atirar em mim, vai tomar bala Quis atirar em mim, vai tomar bala Aqui, ó Vai morrer aqui na frente, ó Olha aí, tem dois caras aqui, ó Matei. Mano, sem mira, sem mira. Cadê a mira? Eu quero mira 4x. Ô, oh, caramba. Quantos caras estão tentando, mano? Onde os caras estão tentando? Os caras estão lá embaixo. Eita. Olha, olha, olha, o cara ali. Mano, tô muito aberto aqui, muito aberto. O cara ali, ó. Matou. O cara lá, atirando lá. Matou também. O cara tava atirando um cara ali no drop, eu acho. Quero é mulher 4x mano, mira 4x. Olá. Mano, cadê o cara? Sumiu? Eita, corre! Que merda mano! É bem que a gente tava com muita muito kit, muita coisa, muito meu. Ainda bem que a gente tava usar bonza, esse negócio aqui, que senão ia dar ruim. Eu quero 4x! Ninguém me escuta. Olha o cara lá na frente lá, Eita. Ai, carinha, ai, carinha. Ops, tirei errado Mano, essa fama está muito forte, mano tá muito pelona o que, que é isso? que que é isso, Jesus? Tem alguma coisa aqui, alguma coisa que preste, alguma coisa que preste Ah, beleza, bala aqui, mano Nem precisava, não peguei Não atire em mim, não atire em mim Não atire em mim Já foram 12 pra fita, tem mais dois carinha Mais três, quer dizer Eita, cara ali, ó. E aí, amigão? Tô pra fita, hein? Falta mais dois negros aqui. E eu vou ganhar esse jogo, será? Sem mira 4x. Aí é ousado demais. Aí é usado, disse demais, mano. Beleza, vamos que vamos. Vamos que vamos que a save já tá fechando. E yeah, a mano, sério Tá muito apelona, mano Muito apelona essa arma Famas Aqui eu acho que vai ter gente Eita calou, calou 15 kills aqui com a fama, mano Sem mira 4x Muito, muito bom, mano, sério Que partidaça, cara Que partidaça É sério, espero que vocês tenham gostado desse vídeo mano Não se esquece de entupir de like aqui embaixo E se inscrever no canal se você gosta de Free Fire Tá vendo Free Fire todos os dias aqui É nóis, um beijão imenso no coração de cada um de vocês E valeu!